foda, né? Gabi, Mano, eu tô no meu sangue aqui. Oi, fala comigo. Eu adorei que você postou um carrossel com várias fotos nossas juntos e a sua legenda foi agosto, o mês do desgosto. Achei muito fofo, <risos> obrigado. <risos>